pode fazer um rascunho, um esboço ali no começo, ver se a coisa vai né, caminhar conforme você quer. E se você vê que ela está muito lenta, aí sim você busca um profissional. E o, o grande erro das pessoas é que elas acham assim que tudo que você for buscar em relação à melhoria da sua empresa tudo custa caro. Não, gente, nem tudo custa caro, sabe? Tem muita coisa que você consegue através de troca de serviço. Olha aqui, por exemplo. Garanto que aqui pode ser um monte de troca de serviço uma pessoa que é boa na estratégia financeira pode ter outra que é muito bom no marketing digital e vocês podem fazer trocas então elas não sabem elas querem chegar lá mas elas não traçam um caminho e você cuidar dessa parte de parceria de conhecer pessoas faz parte de você traçar um caminho tá organização financeira Aqui é a ferida das pessoas, né? Porque todo mundo gosta de dinheiro, claro, né? Porque, infelizmente, a gente não sobrevive sem dinheiro. Todo mundo quer dar presentes a família, os filhos, né? Quer ter uma vida boa. Quem aí é não quer viajar? Pelo menos uma vez por ano. Passar 30 dias na praia, talvez ir para fora do Brasil, né? Só que a única forma da pessoa conseguir isso tudo aqui é ter uma organização financeira. É colocar no um papel mesmo. Se você gastou 10 reais no café hoje, bota os 10 reais ali na tua planilha. Qual que é o maior problema do empreendedor? Ele não quer saber o que ele gasta. Ele simplesmente não faz uma planilha de gastos. Porque ele fala assim, ah, deixa o dinheiro ali, né? Ou ele não quer ver o tanto de dinheiro que tem, ou o tanto que não tem. Mas é muito importante fazer uma planilha financeira. Tanto pessoal, quanto uma planilha financeira eh, da empresa, dos gastos. Porque aí você consegue mensurar quando que você vai poder viajar, tudo é planejamento. Então, aquele empreendedor né, que consegue colocar tudo isso na sua empresa, e a empresa pode ser isso só, eu sou um empreendedor, eu a empresa sou eu, né? Mas eu faço tudo isso, porque eu sei onde eu quero chegar, eu sei quais são as pessoas que eu quero atingir, que eu quero alcançar. Só que se eu não faço isso tudo aqui, como é que eu vou chegar lá? Aí, de repente, Ano que vem eu quero ir para um seminário em São Paulo Como é que eu vou para um seminário em São Paulo Se eu não tenho dinheiro para ir no seminário E eu só não vou ter dinheiro se eu não fizer isso daqui ó. Então é isso que a gente precisa entender É preciso sim colocar todos os nossos gastos no papel Tem gente que não sabe mexer no Excel Não tem problema, bota na cadeirinha tem gente que gosta do celular, baixa um programinha do celular, tem vários programas que você só cadastra a nota fiscal ali, ou só o nome do, daquilo que você gastou, o programa fez tudo. Bota o um nome ali e o valor, ele calcula tudo, mas as pessoas têm preguiça de fazer isso. Um pouco é preguiça e um pouco é medo de ver o tamanho do buraco que tem ali. Então esse, esse é um fator que atrasa a vida do pequeno empreendedor, tá? Expansão do produto, isso aqui eu acho muito importante. Tem pessoas que falam assim para mim Josi, o meu negócio tá de em pouco Mas eu quero abrir uma filial Eu falo assim, tá bom Você tem dinheiro em caixa? Você já tá com o teu produto estabelecido no mercado? Perfeito Você tem tempo de sair da tua empresa aqui em Curitiba E ir lá para São Paulo? Ou ir pro Rio de Janeiro? Ou ir pro Nordeste? para você auxiliar essa franquia que tá sendo aberta? Hum, não Então você não tá como que você vai expandir se você não consegue se deslocar? Veja a Xuxa, por exemplo. Cada vez que abre um espaço laser, está a bicha lá fazendo a, a abertura. É isso que é importante a pessoa entender. Tudo bem, você pode estar tá nadando em dinheiro. Mas é importante o dono do negócio ir visitar. Olha o Caio Maia. A vida dele hoje é só passar de... Que no caso dele não é franquia, né? Acho que não é franquia, são unidades próprias. A vida dele é ficar viajando o Brasil inteiro e o mundo também, porque ele também já tem é, unidades fora do Brasil. A vida dele é isso, ele fica viajando, viajando, viajando, visitando as, as lojas dele. É isso que faz o sucesso da Tilly Beans, é o dono, entende? Então é isso que eu passo para as pessoas. Tudo bem, quer, quer montar, quer abrir franquia? Ótimo, mas você tem que ter disponibilidade. Se você não tem disponibilidade, você não vai ter a credibilidade que você precisa. Você tem a credibilidade ali na tua, na tua matriz. Mas o restante precisa de você também. Você tem que estar tá lá exatamente para que aquela empresa absorva a tua característica, porque é a tua característica que fez o sucesso do teu negócio. Então, por isso, eu acho muito importante as pessoas entenderem com relação à expansão, tá? Melhorar a negociação. Como que a gente faz, onde a gente faz e quais são os resultados? Como? Para você melhorar a tua negociação, normalmente a gente... Muitas pessoas que estão no mercado aí há bastante tempo acham que sabem de tudo, né? E a gente não sabe, a gente é um eterno aprendiz. Então já começa por aí. A gente tem que ter essa noção de que a gente é um eterno aprendiz. E buscar capacitação. Tem um curso de vendas, não sei das quantas. Vai fazer o um curso de vendas. Leve a tua equipe para fazer esse curso de vendas, é importante, tá? Onde fazer a negociação? Na tua empresa. Se você, se você tem uma negociação grande para fazer, é muito importante que você faça no terreno que você domina. Porque aí você não vai gabejar, você não vai ficar com medo, entende? E a pessoa, ela não vai subir em cima de você, porque existe a barreira do estômago e em empresa. Entende? Então as pessoas, elas tendem a te respeitar mais quando elas não dominam o terreno. Então é muito importante você fazer negociação dentro da sua empresa e as empresas elas já percebem isso veja o um exemplo da Ademilar Consórcio de Imóveis ela tem várias unidades antes ela só tinha a matriz que ficava ali na 7 de setembro o que que ela fez ela abriu várias unidades da Ademilar e botou lá vários consultores para tomar conta daquela unidade O cliente vai até lá não é o consultor mais que vai até o cliente já é meio andado para você fechar a sua negociação quando alguém termina com você e você domina Melhor o assunto, você está no teu ambiente, as cores da sua empresa estão ali Tudo é favorável para que o cliente fale sim para o que você está vendendo tá? Por isso é muito importante E quais são os resultados? Vendas, né? Que é o que todo mundo quer na verdade é vender, não é mesmo? A capacitação profissional para você e toda a sua equipe Por que, que isso daqui é legal? Eu vou contar a história para vocês da da Cris Arcângeles. A Cris Arcângeles é uma empresária e ela participa daquele programa lá do, dos Tubarões Lá do Negócio. Isso. Ela participa desse programa junto com o, do, o João Polinário, o Caio Maia, o Shiva, da, da China Box e aquele outro empresário lá de escola de inglês também, que eu não esqueci se o nome. Mas não é o Flávio Augusto. O Wizard? Isso. Ele também participa de vez em quando. Então, a Cris Arcângeles ela já criou várias empresas de tremendo sucesso. Ela cria empresa, daqui a pouco alguém vai lá e oferece milhões ela vende a empresa. Então, ela é dessas. E ela, uma vez, ela falou um negócio que eu achei, assim, sensacional. Ela falou assim, eu treino a minha equipe para ser empreendedor. Eu quero que a minha equipe entre dentro da minha empresa se sentindo donos da empresa, porque aí a equipe ela vai produzir mais, ela vai ter mais responsabilidade, né? E para tudo isso, você consegue fazer várias ações para que o teu colaborador ele seja também um empreendedor. Tem várias ações que você pode fazer, como por exemplo, presentes né, de final de ano, até mesmo aquelas, aqueles treinamentos onde você leva o coach para ajudar, para despertar esse lado empreendedor. Porque muita gente tem o um lado empreendedor, só que não foi desperto ainda. Por isso é muito importante você tentar levar isso para a tua equipe. Você vai ver o quanto a tua equipe vai produzir quando ela começar a se sentir dona da empresa. Ela vai ficar mais feliz e ela vai vender muito mais. Ela vai trabalhar muito melhor o pro teu produto, né, ou o pro teu serviço, quando ela se sentir empreendedor dentro, tá? Siga quem já chegou lá. O que isso quer dizer? as pessoas me perguntam mais né, José. Como assim? Gente, é muito simples. Quais são os empresários que vocês sequeiram? Eu, por exemplo. Um dos empresários que eu sou extremamente fã é o Caio Maia. Eu acho ele absurdamente incrível. Eu acompanho ele em todas as redes sociais. Eu procuro Estudar sobre tudo que ele faz, como que ele chegou lá, como que, qual é a linguagem que ele, que ele tem com relação aos funcionários E eu acho isso incrível, se vocês assistirem algumas lives dele ou alguns stories no Instagram Ele fica viajando, né? a vida dele é passar de loja em loja Mas ele é tão bem recebido, ele vê tanto presente dos funcionários dele, mas isso tem uma razão É porque ele é desse jeito, porque ele é um doador ele doa, ele se doa para os funcionários dele. Ele trata os funcionários com tanto respeito, com tanto carinho e tanta amizade que não tem como ser diferente. Então, é isso que eu quero dizer, siga quem já chegou lá. Então, ele já chegou lá e ele ultrapassou lá, porque ele é grande, ele é muito grande. E existe todo um contexto para isso, existe toda uma razão. Então, quanto mais você buscar, e eu sei que a vida é corrida, a gente não tem tempo, às vezes, de estudar sobre alguém. Mas estudem, estudem que vocês vão ver a diferença, sabe? De você entender aquele fulano lá que é empresário, que está lá no topo mesmo. Veja o que, que ele fez. Sempre quando a gente vai trabalhar qualquer tipo de coisa, normalmente você busca uma inspiração em algum lugar. E por que não buscar uma inspiração naquele cara ou naquela empresária que já chegou lá, né? que já tem todo o respeito olha o Flávio Augusto, olha o que, que ele está construindo isso tudo aqui só acontece porque ele desejou que isso daqui acontecesse tudo bem que no primeiro momento aconteceu sem a presença dele né? mas aconteceu porque alguém se inspirou nele né? e a coisa começa a se propagar então, isso é muito legal você seguir aquelas pessoas que já chegaram lá. Desenvolva as suas melhores características. Aqui chegou uma parte assim que eu acho bem legal: que a gente vai falar sobre dom, sentimento e autoconhecimento. Então, a gente vai falar sobre as prioridades. E eu tenho um exercício: eu não sei se vocês já viram isso daqui. Alguém já conhece? Não? Ah, isso aqui é isso de vai ser maravilhoso. Já tem ninguém conhece? é um exercício que alguns coaches fazem também, tá? eles fazem sessões de coaching. Como que funciona? Aqui eu preciso que vocês coloquem prioridades. Como assim, Josi? Por exemplo, esposa, filho, trabalho, lazer, é, igreja, tudo de dentro para fora de ordem de prioridade. Vamos supor que a religião seja a prioridade, ela está no número 1. Vamos supor que o trabalho é a prioridade, ele está no número 1, um, ou a região é logo depois do trabalho, está no número 2. Então, eu preciso que vocês coloquem rapidamente quais são as prioridades de vocês para a gente...